Nas casas populares que você vai construir, os primeiros são o balcão da cozinha e a pia do banheiro. Antes de vermos esses exemplos, refresca a memória sobre a fixação de objetos nas divisórias. O gesso é mais resistente que muita gente pensa. Mas, como qualquer outro material, existem limites de pressão e carga que um bloco de gesso pode suportar. Muita gente acha que o gesso é frágil porque só conhece as placas que são usadas no teto como forro. Elas não precisam suportar a mesma carga que um bloco de gesso. Por isso, são mais leves e frágeis. Com o um bloco de gesso, a coisa é diferente. Você viu na aula 2 os diferentes tipos de blocos, lembra? Vamos revê-los rapidamente. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É o bloco mais comum. Na nossa casa, usamos o Standard maciço de 10 cm. Bloco de gesso Hidro de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófago, ou seja, repele a água. Ele é recomendado para todas as divisórias de dobragem e de distribuição em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. Bloco de gesso GRG, de cor verde claro. São blocos de gesso especiais, reforçados com vidro, utilizados em paredes que receberão carga ou maior pressão. Bloco de gesso GRGH, de cor rosa claro. São pré-moldados de gesso, reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos são os mais robustos e reúnem as qualidades do bloco hidro e do bloco GRG. A Casa Popular que nós estamos construindo só recebe blocos hidro e blocos estándar. Apesar de se recomendar o bloco GRG nas paredes que suportarão cargas, isso não quer dizer que a casa popular não possa ter nada pendurado nas paredes. Basta saber como fixar cada tipo de carga. Em função do peso, as cargas são divididas em três categorias. Leves, médias e pesadas. Veja como se faz. Fixação de objetos leves até 15 kg Para fixar objetos leves em blocos maciços ou vazados, são usados colchetes e pregos de aço desde de pendurar quadro você só tem que respeitar a seguinte tabela um prego para objetos até 5 quilos dois pregos para objetos até 10 quilos três pregos para objetos até 15 quilos vamos dar um exemplo o José está com este quadro que pesa 6 quilos Vai precisar de dois pregos para distribuir o peso do quadro. Você fixa os pregos na parede com o martelo, normalmente como se estivesse pregando em uma alvenaria de tijolos e argamassa. Fácil, não é? Agora, se o objeto que vai ser pendurado tiver entre 15 e 30 quilos, ele é considerado de peso médio. Então, você precisará fazer a fixação com buchas clássicas ou buchas auto-perfurantes, que necessitam de uma máquina apropriada. Para isso, use uma furadeira, assim como se faz com uma parede de tijolos. Agora, se o objeto pesa mais de 30 kg, já é considerado pesado. Aí você pode fixá-lo de duas maneiras. Observe. Fixação transpassante metálica. Vamos fixar os armadores de rede nas divisórias. Para isso, usaremos o ponteiro e a cola de gesso. Depois de marcar o exato local desejado, fure a parede até o outro lado. Fixe o armador no local, depois dê o acabamento com a cola de gesso. Espere secar por 24 horas. Após a secagem completa da cola, a rede já pode ser usada. Você sabe que até 15 kg um objeto é considerado leve e pode ser fixado com simples pregos e colchetes metálicos. E sabe também que entre 15 e 30 quilos, o objeto é considerado de peso médio e pode ser fixado com buchas. Se o objeto for pesado, é preciso usar um dos métodos que acabamos de ver. Mas se a partir de 30 quilos o objeto é pesado, qual é o limite de peso que uma divisória aguenta? Veja o que diz o Antônio. Olha pessoal, o limite de carga para uma divisória de gesso é tão incerto quanto para uma parede de alvenaria clássica. E uma prova disso eu vou dar agora. Chega aí, pessoal. Isso, vamos sentar aí na rede. Juntos, nós temos aproximadamente 240 quilos. E como você vê, a parede suporta com segurança. Vamos lá, pessoal. Apesar de instalar apenas algumas peças na fase da obra, como o um balcão, por exemplo, lembre-se que você é um gesseiro, e gesseiro tem que entender tudo sobre o gesso. No futuro, talvez você precise instalar outro tipo de objeto, num apartamento, numa galeria de arte, numa loja. Por isso, guarde bem a classificação do peso dos objetos e siga as regras. Veja agora a instalação do balcão de cozinha. Vamos instalar o balcão da cozinha. Aqui encontramos uma maneira muito simples. Vamos usar duas mãos francesas e buchas de expansão. É isso aí, pessoal! Espero que as nossas aulas tenham lhe ajudado a compreender todas as etapas da construção de uma casa de gesso. O seu manual fica com você, para a hora em que aquela dúvida pintar.